O que vocês gostam de, vocês, pessoal novo na, na live aí? Vocês gostam de jogar hein? ou de vir jogar? Conta pra nós aí. Club da Steam. Pô, aí diferenciamos bastante o jogo. Juninho, caramba. Ah! Ah! Juninho. Quanto tempo, até. Quanto tempo, mano? Ai, que saudade de você, véio. Lembrando que é solo versus squad. É eu contra quatro pessoas. E outras quatro, outras quatro, outras quatro, outras quatro, quatro. Eu sou um lixo. É, Oh! Olha, tem a galera vindo aqui, ó. Aí sim que eu gosto, mano. Chocotaco! Ah, sabia que você Tem que cair bem, mano. Se eu cair ruim, se eu pegar uma arma, eu. É foda, ó. O cara cai melhor que eu que eu não sei colar. Diego, valeu pelo follow, Diegão. Diego, Eita, p. Chutaram p... p... o Vespoeiro ali, ó. Vespero. Olha, tem gente caindo aqui. Tem gente caindo ali. E aí, me fodi. Morri, galera. Falou. Ó. Pô aqui, pô aqui Vou atrás daqui Ó a galera ali, você viu? Tati, que fim porra, já tava viajando para ir e te obrigando a exprimar Que? Valeu Juninho, pelo... <risos> não mano, não obriga não, mano, tô aqui Falei que ia voltar, pô Tô jogando na fila da putade mesmo, tô na desvantagem Ai é, ai, é, é, que lagou. Tá aqui tentando me acertar. E a outra Acabou a bala! Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu! Fudeu a Fudeu muito. Fudeu, ah! fudeu! Ah! Tentei, galera. Mano, valeu pelo donate, Juninho. Foi mal por não dar atenção aqui, mano. aí, mano, tranquilo? E aí, mano, tá me ouvindo? Tô. Vamos? Vamos. Dá um salve Bora. na live aí, mano. Tá fazendo live, galera? Tô. Fazendo live aonde? Na Twitch. Twitch, TV? Isso, é meu nick com underline no final. Pode ir pra... Mano, tem calma, deixa eu só o tu... baixar o Twitch tu... aqui que eu tinha desinstalado. Desbaixa... É, desbaixado? <risos> tá? Ele tinha desbaixado, beleza, mano. Demorou. Eu queria sair da bosta do meu emprego. Qual que é o seu emprego? O que, que você faz, mano? Pro... Pro... Provavelmente você não trabalha no tempo. Tem quantas pessoas na né? pessoa? sua live? Ah, nem sei, mano. Vamos ver aqui. Fala aí pra, pra eu saber quantas vergonhas em público eu vou passar, zueira. <risos> no momento tá com 11. Eu tô... Eu tô voltando a streamar agora, hum... Geleia, Geleia. É... Qual que é a sua empresa? Bora cair mais sempre, só live? Você que sabe. Minas. Que... Fala live, os caras. Puta, ele tá fazendo live, deve ser famoso. Aí ele vê, sou eu. Só vende remédio e tá cansado? Ah, não. Põe crédito pra mim aí. Mas é fora, meu. O pessoal explora, mesmo. Tem alguém com nós, hein? Pra c. Car... Caraca. Pra Vou cair lá pra dentro, mano. Vou cair aqui. mais embaixo, aqui embaixo. Cai embaixo, cai embaixo. Ah, foda-se? Caiu, tá errado? Ai, ah, não sei se não, né? Isso tá de brincadeira. Deixa cair, É. Ele já e morreu, meu brother. Moral. Foi. Cara, já. Pô, é frame your friend mesmo? aí, yeah, eu posso falar alguma coisa? Oi? Adicione aí. Oh, Ô, me adicione aí pra eu, pra eu entrar na tua live. Chama aí na próxima, beleza? Opa. Ai, ai, ai, ai. Como, é, como é o, o teu nick da live mesmo? É o meu nick, a Brian No final. Você vai jogar outra? Ô. Oh. Caralho, parecendo chocotaco, hein? Ai! Ai, ai, Tá com calma aí, mano. Porra. Boa, mano. Quebrou. Jó, rapaz. Respeita. Ai, ai. Respeita, porra. Joga pra caralho, filho. Mano, não sei o que aconteceu não, mano. Que eu tô matando assim, <risos> Relaxa, velho. Eu... Caralho, agora que eu vi minha vida. Ah! Fudeu, tô sem vida. Corre! Cura, cara! Não tenho! Tem uma aqui em cima Granada Tem uma granada Não, Pô, não aparece não, mano, na moral Põe em c h Você tá fazendo de pub like? Sim, mas tá no pub normal Vai no. Um jeito mais fácil de achar. <risos> cara, o cara tá perdido. Um jeito mais fácil de me achar, você entra no. No YouTube. Escreve meu nome, Bill. Joga. Aí no último vídeo eu tenho o link do, da, da Twitch. Bill, joga! Isso, é igual o meu nome, só que com um E só. Por que todo mundo fala Bill, velho? É Bill? Mano, os caras sumiram, velho. Tem que ganhar essa partida aqui. Cadê o Diegão pra ver jogando aqui no Chocotaco? Aí eu não vê. Não achei no YouTube também não. Ah, especial de Natal, Bel joga? É, esse é meu canal, mas não é nesse vídeo que tem o coisa. Mas clica nele que você vai ver. Já se inscreve. Bagulho da hora, tô louco, seis né? mil inscritos, cara. Ah, o cara tá achando que eu sou famoso. Não, não, não, não, não, não. <risos> não não, não, não, não. <risos> tem tweets sua aqui não, mano, na moral. Ah não, o cara do canal. Aqui. Uh! Mano, pera, pera, pera. pera. Ah, mano, Ô, tá mano, brincando tá... Ô, na moral, me chama pra jogar mais um aí? Demorou. Como, como que eu faço isso? Chame, chame Eu também não sei, velho.